Só... So oh, I menina. Mean, oh, I mean. so oh, Oi, amiga. Oi, amiga. Oi. Hoje eu tive um sonho tão bom. Tão bom. Que eu, sabe que eu sonhei? Que eu sou respeitada. Que eu sou uma flor. Sem espírito. Sem...